Nesse vídeo aqui a gente vai fazer o review, teste oral, na prática do juice Sport Desert, que é como se fosse uma sobremesa, né? Desert. E esse aqui é um juice que, é, se vocês puderem notar, ele é, não tem muita cor, né? Não é muito... Não tem colorante, não sei. Qualquer coisa do tipo. E parece ser bem espesso, não tão líquido. E aí o que eu pedi aqui veio com 0,3 de nicotina, que eu sou esfumante de cigarro, né? E não tem muita descrição. Sport, juice Dessert, morango com toques cítricos. Vem 30ml. O preço que eu paguei acho que foi 35 mas você deve encontrar no mercado aí em preços variados de 27,90 até uns 40, 45. Em alguns lugares muito caro deve estar uns R$50,00, esse de 30ml Eu acho que vale a pena para uma empresa nacional, parece que é nacional Vamos ver qual que é A gente vai estar usando aqui o mod da Geek Vape Que é o Não é de solo com... O atomizador Zeus X, vamos ver. Isso abortava descrito como dessert, como uma sobremesa, morango cítrico. Então dá pra sentir bem gostoso o morango. E no finalzinho você sente aquele cítrico que não é muito forte, nem enjoativo, simplesmente na medida certa, tá ligado? Achei que tá, tá legal esse. Muito bom! Super aprovado! Então... Eu curti bastante, estou curtindo e assim que possível vou encomendar mais Está fazendo um bom juice, com gosto bom qualidade boa, então vou recomendar. Não é nenhum vídeo patrocinado, nada disso. Comprei né, do meu dinheiro para experimentar quando eu estava passando por uma cidade interior lá em Bauru e acabei encontrando várias tabacarias lá, vários juices, incluso esse, então curti e a página Dessa marca que parece que é Sport e Juice, Sport e juice Tanto no Instagram, como no Facebook né? não, Como eu disse, não é patrocinado, só estou passando a dica porque é um bom Juice E não é caro e é nacional, eu acho, tá ligado? Então, como eu não tenho encontrado um review sobre ele, estou passando para vocês e também avisando já que pessoal de São Paulo, eu não encontrei aqui em São Paulo esse, essa marca, tá ligado? Só encontrei lá no interior mesmo, em Bauru, e até mesmo Mercado Livre da Vida e qualquer outros lugares eu não encontrei. Então, fica a dica para região de São Paulo e outros lugares, esse é ótimo, show de bola. E pra esse juice eu vou dar uma estrela de 1, de 0 a 5 estrelas Eu daria 4,5 ou 4. 4 ou 4,5 Porque a gente sempre tem que dar espaço pra evolução e quem sabe melhorar ainda mais esse tipo de juice Muito bom, muito bom. Top! Quero experimentar agora os outros sabores dessa marca pra ver qual que é. Mas pelo que eu vi, é mais... Sport, sei lá, tá ligado? Qual que é o lema, mais.. Então não deve ter umas coisas muito doces, não sei. Mas esse morango é um morango... Um toque doce, mas não é aquele doce uh, pesado, tá ligado? Enjoativo. E o cítrico também é suave, não é enjoativo, mas dá pra sentir bem. Mesmo num atomizador desse aqui, que às vezes não passa tanto sabor, tô tendo um sabor bem bacana, tá ligado? Bem gostoso e com certeza. Pegarei outros desse. E isso aí, galera. Por hoje é só. Se curtiu o vídeo, se curtiu o juice se curtiu a dica, deixa aí seu joinha. Ou se tiver outras dicas, deixa no comentário aqui embaixo. Qualquer dica que você tenha sobre esse juice ou outros melhores. E a gente se vê na próxima. Até mais. E bom vapor.